Sniper Elite 5 tem várias skins para usar e nesse vídeo aqui você vai descobrir exatamente como desbloquear todas elas de forma rápida e fácil, beleza? Então vamos que vamos. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Roth. E eu vou falar com vocês aqui mais uma vez sobre Sniper Elite 5, mais especificamente sobre as skins do jogo. Muita gente tem ficado meio confusa na hora de conseguir essas skins e aqui eu vou mostrar o passo a passo para vocês para conseguir todas elas, beleza? Tem realmente umas muito boas, vale a pena eu conseguir. Mas antes, claro, se inscreve aqui nesse canal, caso seja novo por aqui, evidentemente, porque aqui você encontra muitos vídeos sobre a franquia Sniper Elite, principalmente sobre Sniper Elite 5, ok? Se você tá jogando esse jogo, o canal é esse aqui. Conteúdo de qualidade, de fã para fã. Vamos que vamos. senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. Então senhores, a Sniper Elite 5 Chegou com tudo aí Trouxe várias novidades e uma delas É exatamente as skins Que ficaram bem mais elaboradas E vieram também num número maior né? Sniper Elite 5 Ele tem ao todo 25 skins Que podem ser desbloqueadas de graça E mais algumas que vão vir Aí via DLC para poder a gente Comprar na loja, mas essas ainda Não foram anunciadas, então Nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente Sobre essas 25 que já estão disponíveis no jogo e podem ser desbloqueadas hoje mesmo, né? Então vamos lá ver isso. Hoje em Sniper Elite 5 existem basicamente quatro formas de conseguir essas skins: na campanha, no modo sobrevivência, no modo invasão e no PVP clássico, né? No modo multijogador. No modo campanha é bem simples, basta você finalizar a campanha e você automaticamente já desbloqueia quatro skins. Simples, fácil e rápido. No modo sobrevivência também é simples Basta você completar ali todas as ondas do modo sobrevivência E automaticamente você também vai liberar mais 3 skins Lembrando que o modo sobrevivência ele tem 12 ondas ao todo, beleza? Se perde aí não, vamos lá da próxima forma é o modo invasão. E aí nós temos duas situações, aqui é um pouco mais complexo. Porque jogando o modo invasão, você pode ser o invasor ou você pode ser o invadido. Né? Se você estiver jogando e você for o invadido, no caso você for o host, aí você tem a oportunidade de liberar mais duas skins. E aí, para cada skin específica, você tem o um número de vitórias. Aí você dá uma olhada aí na skin específica para poder ver quantas partidas você precisa vencer para poder desbloquear cada uma das duas. Beleza, se você for o invasor, aí o negócio melhora um pouco porque você pode desbloquear bem mais. Você pode desbloquear até 12 skins. E tem umas bem padrão, como essa aqui. Olha aí, cara, show né? Essa eu curti bastante. Dá uma olhada. Para conseguir essa aqui e todas as outras, o esquema é o mesmo, você precisa vencer os confrontos do modo invasão e para cada skin tem um número específico de vitórias, vai até 100 né, aí para cada skin tem um número específico, umas você vai ter que vencer 10, outras 20, outras 25, outras 30, vai até 100, ok? No PVP clássico, que é o modo multijogador, aí você pode desbloquear mais quatro skins, né? Mas nesse modo você não vai ter que vencer um número específico de partidas, aqui muda um pouco. Você vai ter que upar o seu personagem dentro do modo. Aí você escolhe, né? Você pode jogar qualquer modo que você queira dentro do multijogador. Você pode jogar o lados opostos, você pode jogar o mata-mata, você pode jogar o duelo de equipes ou o confronto de esquadrões. Você escolhe, né? Basta. Basicamente, o que você tem que fazer é upar até desbloquear a skin. Só lembrando que se por acaso você tiver dúvida de quantos níveis você precisa upar, basta olhar no próprio personagem, porque lá tá descrito aqui na parte inferior direita, beleza? Só olhar lá que tem todas as informações. Como eu disse, ainda vão chegar mais skins via DLC para quem comprou o Season Pass e elas vão ficar disponíveis para compra também na loja do jogo logo logo, beleza? Então, é isso aí.